Galerinha, beleza? Estamos já chegando aqui em Alagoinhas. São duas da tarde. A gente sai de casa mais ou menos meio-dia e meia. Quem é que sai de casa meio-dia e meia, né? Raul! Almoçou Raul? Nhao! Enfim, isso aí mesmo. Pegar na Lagoinha que a gente para no posto de gasolina Vamos dar uma conferida no mapa E ver o que é que faz, né? Veículo longo, 25 metros, é tá uma bitrem, né? É assim Que ele foi pra Canha Isso, segura Aí trouxe uma lata daquela pitú Aquela pitú Tem a lata da pitú, né? E tem a lata pitú maior Tipo aquela latão Aí diz que o pessoal lá em Canha chama de bitrem <risos> Entendeu? A latinha normal Não fosse a carreta E a latinha comprida é a bitrem Puta que pariu, velho povo criativo canheim em breve espero filmar um rolê para cair alagoinhas feiras então vamos direto você tá dizendo que a lagoinhas é direto vamos direto thank you sub 60 60, 40, 50, não sei Mas vamos no padrão, né? 60 Localiza a Caralho, eu vou dar uma paradinha Ai, o braço já tá Meio dol, dol, dol, dol, Deixa eu achar um posto Eita, pulou Unha Selvi É, a Lagoinha não... não parou não Tá bem tranquila a Lagoinha já Centro Comercial, Terminal Urbano, Prefeitura, Companhia de Abastecimento. E aí, galera, vamos ficar por aqui. Puxa de gasolina avistado. Em breve nós voltamos, ok?